A palavra go significa ir. Agora, nós usamos go com o que depois? Go to, go to the, go to a, ou somente go. Como é que funciona essa coisa aí? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos aqui analisar um pouco o verbo go, que significa ir. Muitas pessoas têm dúvida, né? Eu uso o que depois do go, teacher? Eu uso o to, eu uso o on, eu uso o the. O que, que é? Como é que funciona essa história? A questão é o seguinte. Não existe bem uma regra sobre o que você deve usar depois de go. Qual a preposição que você deve usar. N não tem. O, o que acontece é o seguinte. Existe uma coisa fantástica no inglês que são coisas que não tem muita explicação. São coisas que são usadas porque é assim que é e pronto. Sabe? É, tem muita coisa que, no inglês que você tem que aceitar que dói menos. E se você quer cutucar, quer achar os porquês de tudo, você, primeiro, vai desperdiçar energia, né? Tentando achar uma coisa que, segundo, não tem uma resposta lógica. Então, por você, às vezes, querer saber os porquês de tudo, você acaba... Desfocando e não aprendendo e aí se questionando tanto que você não aceita que a língua é assim, que o idioma é assim. Então, o caso do Go é um exemplo desse. Vamos aceitar que dói, que dói menos. Então, por exemplo, ó, quando você vai às compras, você vai às compras, então você não vai é go buying alguma coisa, go uh, paying, não, não, não. Você vai go shopping. Go shopping. Isso é ir às compras. Tá? Mesmo que não tenha esse as no português, né? ir às compras seriam três palavras. No inglês, somente você usa somente duas. Então, go shopping, ir às compras. I go shopping every month. Eu vou às compras todos, todos, todo mês. Quando você vai para casa, você é o que É go home. Go home, ir para casa. I go home at eight. Eu vou para casa às oito. Se você vai dançar, né? por exemplo, vai dançar e mexer o esqueleto, Coisa antiga, né? Mexer esqueleto. Go dancing. I'll go dancing next week. I will go dancing next week. Eu vou dançar na próxima semana. Então preste atenção aqui, ó. Quando você vai às compras, você vai para casa ou você vai dançar, é sempre go, né? Sem preposição nenhuma e a ação que você vai fazer. Go shopping. É go dancing. Go uh, working. Né? Vai trabalhar, né? Go riding. Né, ir escrever, então quando você vai fazer uma ação, go e o verbo com ing, né, que é a ação. E se você vai para casa, go home, direto, tá? Por que, que é assim, teacher? É assim que é. Vamos aceitar que dói menos. Assim como outros usos do go. Então, ó, aqui eu separei, ó, go on, go on. Quando você vai com on alguma coisa, por exemplo, go on a date, go on a date. Quando você vai para um encontro, Aí você usa a preposição on. Né? Ir para o um encontro. Ir para um encontro. Quatro palavras. Go on a date. Aí, coincidentemente, casa, né? Quatro palavras, quatro palavras. Mas a tradução delas, do inglês para o português, pode perceber que não tem muito a ver né, com o nosso sentido aqui. Mas quando você vai para o um encontro, go on a date. I'll go on a date with her. Eu vou para o um encontro com ela. Se você vai tirar férias, né? Go on vacation, go on vacation, que é tirar férias, sair de férias. I'll go on vacation in October, né, eu vou sair de férias em outubro. Se você vai para um cruzeiro, né, um cruzeiro, né, se divertir, beber, comer pra, pra caramba, você vai go on também. Go on a cruise, go on a cruise. Então são... Uh, Uh, casos que você usa a preposição on depois do go. Go on e esses exemplos aqui que eu falei. Porque é assim, vamos aceitar que dói menos. Agora tem aí o to, né? Go to, que é muito comum. E eu vou revelar para vocês agora alguns usos né, do go to. Mas antes, inscreva-se neste canal se você não é inscrito ainda. Se inscreve, o que, que custa? Se inscreve e dá um tapa no belzinho, que é o sininho. para você ser avisado das próximas aulas. Também... Lembre-se de me seguir no Instagram, os links estão aqui embaixo. Tem muito conteúdo lá para vocês todos os dias, tá? E pode interagir comigo ali nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá então. Go to bed. Quando você vai para a cama, você vai com to, tá bom? Então, go to bed. Go to bed, ir para a cama. I go to bed at 9, at p.m. Eu vou para a cama às 9 da noite. Uh, se você vai para a escola, go to school. Go to school. Daniel goes to school uh, every day. O Daniel vai a escola todos os dias. E aí eu usei o goes, porque é Daniel, terceira pessoa. He, então he goes, conjugação. Tá? Isso aí é terceira pessoa. Work. Se você vai para o trabalho, o lugar físico, né? Então você vai to também. Uh, go to work. I go to work by car. Eu vou para o trabalho de carro, né? I go to work. Go to work, go to bed, go to school. Então quando você vai para algum lugar físico, né? Então a gente pode colocar aí que você vai go to, né? Tem, tem casos que você coloca o artigo the junto com a preposição to. Aí é go to the. Go to the hospital, go to the hospital, ir para o hospital, go to the airport, ir para o aeroporto, go to the toilet, ir ao banheiro, toalete. toalete, toalete, não é toalete, toalete, go to the toilet, go to the hospital, go to the airport, go to the toilet. São três exemplos aí que você usa o the né, depois. É como se esses três lugares aí fossem lugares específicos. Né? Tem aquele hospital, aquele aeroporto, aquele banheiro, go to the. Né? O the geralmente traz a ideia de lugar específico ou coisas específicas, né? únicas. Então, claro que você tem aí a situação, o ambiente, né? o contexto, que, que é muito importante no inglês. Então, são três casos aqui que a gente tem que aceitar que dói menos. Tirando o artigo the e substituindo pelo a, né, o artigo um, uma, né? Go to a, go to a, tanto faz as pronúncias, né? Go to a, go to a. Go to a show, go to a show, é ir a um show, a um concerto, né? Música e tudo mais, go to a show. Go to a party, ir para uma festa, go to a party. Aí faz sentido, né? Ir para um show, para uma festa, já que o a é um, uma, né? e um bar, né? Go to a pub, go to a bar, né? por para um barzinho, para um pub. Então aí você usa o artigo a, também go to a, né? E uh, show, party ou pub. Você percebe, né? Que o go tem vários usos com preposições, né? E você coloca preposição com artigo. É, então não tem bem uma regra né, para tudo isso, é mais com a vivência, a experiência que você vai captando, entendendo e usando corretamente, né, assim como aconteceu comigo. Algumas coisas têm até uma, uma pequena explicação, né, como eu apresentei para vocês, mas é aquela coisa, né, muitas regras no inglês têm as suas exceções.